Olá galerinha, beleza? Estamos aqui indo no Salvador Shopping, buscar um presente pra minha sobrinha. A gente está aqui passando pela Avenida Suburbana Altura do Boiadeiro de frente a USF Antônio Lazarotto. Uma graça aqui né botando no modo estándar modo bom hoje a gente tá usando já o defletor né aqui eu acho que melhorou bastante a a redução de ruídos causado pelo vento né? que é essa essa bolha original puta que pariu véio. o projetinho mal feito ó. Ei amarra, aqui vocês não acertaram a mão não, tem que fazer uma, uma revisão aí, sei lá, talvez seja até para não atrapalhar para o design na moto, né? Porque para ficar melhor tem que ser mais alto. Se colocar mais alto, ou tem gente que gosta de um perfil mais esportivo, não vai curtir, né? Vai ficar esse negócio grandão enfim né aí você tem que considerar o que, é que cada um tá buscando não dá para agradar todo mundo e eu já resolvi que vou botar um, uma bolha menor e aí tiro o defeitor deixo a bolha a bolha grande só para quando for pegar a estrada dá viagem coisas assim E aí, tá vendo? Não tá vendo? Deu merda, né? E a corrente quebrou, caramba. A corrente da CB 300 desarmou ali. Pô, que bom que ele, ele tava parado. Porra, um caminhão ninja, soltando bomba de fumaça. Outra coisa que também estamos testando é um microfone diferente do que eu costumo utilizar. Comprei um do Kleber Moura, canal Motovlog Store. Peraí que eu tenho um cartãozinho dele aqui, aí. Esse aqui. Ele manda um adesivo pra gente, né? Vamos ver aí. E aí, não, peraí, peraí, vamos onda, peraí, aqui, ah... aqui, esse que é o cara, e aí ele faz microfone e vende pra gente, é um pouco, talvez caro né, mas assim, se a qualidade for, for boa, então não tem, não tem problema. E legal auto, auto pilot aqui então aqui também é um meio que um review né do, do mic dele é a, a composição é, é boa o material o cabo ele é flexível ele é grosso porém flexível o plug tem um acabamento muito bom então, assim é, é, é, é consistente não parece ser algo que vai se estragar sozinho ou com, com, com pouca coisa. Para efeito de comparação, o que eu uso é um fio hiper fininho. Aqueles é, set né? Aquele... É, é bem pequeno mesmo. Um fio ridiculamente simples. E esse mic aqui que eu estou utilizando deve ter uns 4 anos, velho. só mostrar para vocês, vocês, vocês não acreditam, não. é tudo questão de cuidado, né? Esse mic, ele fica dentro do capacete toda a as suas as suas peças todas então, as peças nada mais é do que o, o, o captador o fio e o, e o plug né ficam dentro do, do capacete então não tenho o que ficar mexendo sempre tomo cuidado e aí dura simples No modo A, agora a gente andar um pouquinho mais rápido. Eu não sei se falei da mochila. Tá vendo a mochila aqui? Ela, ela tá presa por um ímãs que ela tem na, na aba. Eu nunca tinha utilizado, porque, como eu quando comprei, eu tinha a Lander e depois a MT, o, o tanque. Da, da MT é plástico Acho que é um ABS Sei lá qual é o material Mas é É um polímero, né? Não é metal Então o imã não colava Aí agora Eu lembrei disso, né? Botei aqui, caramba, ele fica bem, bem preso mesmo Eu gostei, viu? Vou utilizar mais legal que as costas ficam livres, né? Às vezes a gente quer dar um rolê, aí... Ou quer levar alguma coisinha, mas pão não quer levar mochila para não ficar carregando peso nas costas. Aí, tio... Prende aqui e vai embora. anina ah, Nina. PRF. dando certo aqui, desde lá de baixo tá dando, mas não tá fazendo a conversão, aí confunde né? eu ia passar do lado dele mas na dúvida, vai que quando eu tô passando esse cara, troca de faixa deixa aqui a troca de faixa muito louca então, de troca de faixa, deixa sair dessa de cabo, é pra quem quer pegar o viaduto Raul Seixas A gente vai pegar essa externa, vai pra central, depois faixa 3, faixa 2, mantém direto na 2 aqui que dá acesso ao shopping chegando, modo B, vamos acalmar os corações, chega de emoção. <risos> Ai, meu Deus, é um modo de ficar muito, muito, duas palavras na cabeça, castrada e calma. Sabe aquele cachorro que você tem, tipo um Yorkshire? Que era virado no um satanás E aí você castra, o bichinho fica deprimido É que, véio, É quando você troca o modo Porra, bicho E aí, pai, valeu. Cheio, opa, quase na conta ali. Bom, galerinha, vamos ficando por aqui, de 12 minutos, um abracinho, um beijo para vocês, até mais. Vra.